Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Pode comprar, mas a vacina tem propina. Um dólar por vacina, porra, o que, que é isso? O povo morrendo, o cara cobrando, uh, demorando para comprar a vacina e quando, com e quando compra, compra com propina. Esse é o governo Bolsonaro, desmoralizado. Já estava já desmoralizado com a tal da rachadinha do filho 1, filho 2, 03, 0304, pai, todo mundo da rachadinha. Como se isso fosse uma coisa normal. Achadinha é crime, achadinha é crime você roubar dinheiro público, chamar alguém para receber dinheiro público e falar, você ganha, fica aí com 20%, você não trabalha, não aparece aqui, 80 é meu, os 20 está bom, você não vai trabalhar mesmo e vai receber uh, um dinheiro todo mês. Isso é crime, isso é assalto de dinheiro público. E foi assim que eles fizeram. Por isso que compraram apartamentos, Copenhague, uh, é. casa de chocolate, mansão. escritorinho, mansão. Pô, só aquela é mansão em, em Brasília, sabe o preço da mansão? Que